Volta com as duas, vem a perna lá do lado, lado e volta. Volta com as duas, vem a perna lá do lado, lado e volta. Na dúvida, se eu não souber que perna levanta, que perna volta, que perna vai, a gente pensa o seguinte: para A gente dança para cima. Vai direita. Volta à direita. Vem à direita. Sobe a direita. Desce a direita. Puxa a direita. Vem a direita. E voltou. E tudo vai ser Na dúvida isso. Tudo que molha a direita. Beleza? Vamos lá com a música? Bora!